Esse exercício você está sentado, sentado, mas numa posição ereta que lembra um pouco a posição da prática da meditação. Você pode estar sentado numa cadeira, com as costas retas, os ombros relaxados. Você pode deixar as suas mãos sobre as pernas, a cabeça reta, no alinhamento da coluna. E você pode agora fechar os olhos. Sinta o contato dos seus pés no chão. E agora, deixe chegar até você, naturalmente, espontaneamente, a imagem de um objeto. Receba esse objeto, essa imagem, sem nenhum julgamento. Aceite o primeiro objeto que se apresentar até você. Agora que você tem o seu objeto, preste muita atenção nele. Observe a sua forma, os seus contornos se é uma forma quadrada, retangular. Redonda, uniforme ou não. Observe o volume desse objeto: se ele é grande, pequeno, o peso dele, se ele é pesado ou leve. Observe esse objeto com muita atenção. Observe todos os detalhes da aparência desse objeto. Observe também a cor, ou as diferentes cores desse objeto. A luminosidade. Talvez Tenha um contraste de diferentes cores nesse objeto. Perceba também a textura desse objeto. Esse objeto é liso, áspero. Talvez tenha diferentes texturas nesse mesmo objeto. Preste atenção em todos os detalhes desse objeto. Você não pode perder nenhum detalhe desse objeto. Perceba agora como você se sente. Preste atenção na sua capacidade de manter a sua atenção durante vários minutos nesse objeto. Você tem a capacidade de manter a atenção durante vários minutos num objeto. Esse exercício acabou. Você pode abrir os olhos quando você quiser.